Talvez você não consiga diferenciar os caras que só querem aproveitar o momento contigo dos caras que estão dispostos a te fazer feliz a qualquer preço. É, meninas, existem algumas diferenças entre eles que, a princípio, parecem ser imperceptíveis. Mas veja bem, o cara que te ilude chega e faz te sentir única. O cara que te ama, além de fazer, além de te fazer se sentir única, te torna única da vida dele. O que te ilude te trata carinhosamente, fazendo você suspirar, achando que achou o cara certo. O que te ama faz de você a pessoa certa para ele e te retribui cada sorriso com carinho. O que te ilude não se preocupa em como você está. Ele se preocupa em demonstrar preocupação a você, fazendo você se sentir bem com a atenção dele. Enquanto o que te ama, sabe como foi seu dia sem precisar perguntar. Afinal, ele fez o seu dia perfeito. Ele te protege sem que você precise. O cara que te ilude te faz se preocupar com estética, com o modo de falar, com o modo de se vestir, porque no fundo, você sabe que por qualquer motivo ele pode desistir de você. No entanto, o cara que te ama não precisa que você esteja bem vestida para reconhecer sua beleza de verdade. Para ele, suas imperfeições fazem parte do conjunto que ele aprendeu a amar. O cara que te ilude vai aparecer nas horas que você estiver bem e te fazer acreditar que o que te faz bem é ele. O cara que te ama vai se fazer presente nas horas de felicidade e tristeza, pois ele se preocupa em te proporcionar o melhor o tempo todo. Ele vai ser o cara que vai estar perto quando tudo parecer ter virado as costas pra você, que vai te arrancar lágrimas de felicidade e sorrisos bobos a todo instante. O cara que te ama vai te mostrar que sabe te fazer feliz. E que você também o faz feliz O que te ilude nunca vai saber suas manias Porque pra ele não importa muito Ele só está querendo curtir o momento Vai querer ficar só com você Sempre atencioso e dedicado a você Já o que te ama vai decorar todos os seus sorrisos Seus olhares, suas raivas Vai querer conhecer seus amigos, sua família E vai te levar para fazer parte da vida dele também O cara que te ilude não faz planos só se for pra curtir o momento. O que te ama vai querer sempre o amanhã ao seu lado. Vai imaginar histórias com você e fazer o possível para realizar cada uma delas. O que te ama vai deitar com sono e gastar o tempo que for preciso só pra curtir um pouco mais a sua companhia. Vai ser o último a te dar boa noite e o primeiro a te dar bom dia. Afinal, ele dorme e acorda pensando em você cuidado. Você pode estar perdendo tempo com uma ilusão e deixando o amor de verdade ser esquecido em meio a falsas promessas de amor. Amor de verdade tende a durar bem mais do que uma semana após balada. Amor de verdade é grande demais e só cabe dentro de uma vida inteira. E nunca se esqueça, o principal e mais forte amor que você deve sentir é por você mesma.